Diz aí então cima, O que, que a gente vai aprender agora aí nessa primeira aula Aí de como guiar a Kombi do Instituto Acho. Qual que é o primeiro macete? É, o primeiro é ligar mesmo, né? Então tem que é, girar a chave aí E dar uma pressionada no acelerador aí, ó Funcionando, ó Posso sentir esse motor aí, essa vibração. E se, e se acontecer alguma coisa de errado, ela dar uma engasgada assim, o que, que tem que fazer depois disso? Chamar um médico. <risos> Opa! Aí, ó. É isso aí. Sim. É hora de tem lá. Ah. Então tá. Opa! É hora de tirar. O cheirinho da gasol. olha Quais são as dicas aí pra quem for andar de Kombi? Eles têm que trazer brinquedos pra brincar aqui na mesinha aqui atrás. Legal, como é que funciona essa mesa? Tem botões aqui atrás que aperta e ela vai. Depois levantar sem apertar nenhum botão. Que legal. E se ficar escuro aí atrás, como é que a gente faz? A gente acende a luzinha ali. Ah, legal. <risos> e quantas pessoas cabem aqui na Kombi toda? Nove? Então tá. Voltando agora. Dá uma engasgada, tem que dar um tempinho aí e tentar de novo, né? Girando, pressionando o acelerador aí. Isso aí, evitar fazer pegar no tranco aí, senão vai estragar né a correia e tal, né? Claro. É isso aí, né? Agora Beleza. vamos lá, né? Soltar o freio de mão, que é na mão aqui. Parte de cima, né? Freiozinho. Usar as quatro marchas aí, né? Que é um pouquinho diferente. E vamos dar o um sinal, senão a gente causa problemas no trânsito. Opa, acho que engatei a marcha errada já. Agora vou. Esqueçam, um gasolina. Primeira dica, né? Primeira dica, o carro pra andar sem pressa, Infelizmente. Lixo móvel que funcionava, à base de urina de ressaca. Já fica até com o tanque aberto pra quem precisar depositar, ajudar o instituto. Vamos lá, vamos deixar os pedestres passarem, ó. Que é o pessoal da Kombi é sempre o pessoal né, que sabe que não adianta ter pressa, ó, né? Isso aí, isso né? Aí. E quando tu encontra outros caras de Kombi pela estrada aí, Simba, qual que é o ritual aí de... Primeiro você se apoia assim, ó, pra mostrar que você é experiente, daí faz assim. <risos> <risos> Para esses trogloditas que não sabem fechar a polo, eu vos explico, a fechadura está aqui, então toda a pressão deve ser posta aqui, e pronto. Às vezes você pode perder <risos> algum dedo, mas tudo bem. Mas vai fechar com uma só vez. Isso. O Lula conseguiu Isso. dar a volta por cima. É.